Versão brasileira. Paulo Branca sente o piso das chains, elegante. Assim, não tá bem uh, Se Ela me vê, ela rebala não para. Todas essas notas, quer que eu jogue na cara. Ho ho oh oh. oh, oh. Galera, de porcelana azul. Nem serve, Scooby-Doo. Sou madeirada, hoje oh, eu sou o Gru. Tomando os boy igual o Robin Hood. Tamo completando mais missões que CJ. Fogados, cop, acelera e monstre. Zé Povinho tapando o olho no que eu contei. Basta, belo disfarça Qualquer lugar a céu aberto Knife é fumaça, carro de teto Eu passo reto na blitz, cabaca Tem droga no meu portal, vai, eu nem tenho a carta É gira pra cara, é pra confundir os gambé Sabe qual o celular de 5k, de mil no pé Pousou nas tatuagens, na bolsa da minha mulher Isso eu vou ter que contar com a Uma pá de beco cresce os olhos quando eu chego oh, oh, E ela me chama de meu nego É que eu já dormi tarde no outro dia, acordei cedo Cara frio, não tenho medo Cordãozão pesando mais do que um recém-nascido 15 mil brilhando em cada dedo da minha mão É que as mais padrão é que mais gosta dos bandido Mano, eu já tava achando que hoje não e Ela ligou o da noite pedindo no tapa Mandou a lock no Axe para que ela é mó gata, pega esse flow, ha, ha, peça no coudran Vem, tu, vem, tu, vai, cem por cento high Se ela joga pro pai, ela completa a brisa No bailão ela é lisa, senta aqui cara, desliza Lá nas ruas, se quiser vai me achar Com cabelinho disfarçado, perfumado e de lala, Distribuindo dinheiro que os boys não queria dar Estúdio virou puteiro, ser em todo lugar Tira a roupa, ela me pede o feedback, yeah Só sequência, ela me pede o feedback, yeah Quer bolsa da Louis v, quer colar, dormir yeah. com a Sim, time, time, time, baby, não é mais um gobolinho, é um Maybach Talvez a gente tenha feito um pouco de dinheiro com Já trap Jaffari agora não tá mais a pé, ela sabe quem é Perguntou se era um Louis Vuitton ou Nike era um Presto Sabe que eu não presto, dinheiro faz bem eu só faço sucesso Quanto mais multiplico ela quer vir no meu ah, Quer vir no meu pique é que eu não moro no prédio Eu sou morador de hotel, yeah Gangster atrás do papel, huh. sabe que eu nunca sou So Mas é que eu tenho uns crimes, crimes Ela quer uma vida de filme, filme Casou com a gente pra vir morar no Telecine, cine yeah. Isso daqui não é o um Lamborghini, guine Mas nós faz a guita girar como fosse o Jimmy Jimmy, cê quer um desejo? Fala, quem no Jimmy, follow uh -huh. Liga no canal 4 e me assiste